Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos fazer aquele vídeo de dica Escolhi algumas artes que vocês enviaram para mim lá no meu Twitter para você não perder esse tipo de oportunidade, me segue nas outras redes que estão aqui embaixo E eu vou dar uma dica, uma bela uma dica aqui Eu acho que vai focar principalmente em valores e composição Que são assuntos que estão muito frescos aí na nossa cabeça Justamente por causa do curso de Fundamentos da Ilustração Digital né? É, depois que eu criei todo esse conteúdo Junto com o Lailton, Lailton Souza Maravilhoso, gente, pra quem não conhece o Lailton Vocês estão malucos, né? Confere aqui ó, O workstation dele, que tá assim um primor, cada vez esse cara só faz Coisa melhor. E o que, que a gente Conversou muito lá? Sobre composição Sobre valores, sobre como dispor os elementos Dentro de uma cena, né? O impacto Que isso causa realmente nas pessoas E se você tá interessado nesse tipo de conteúdo Também e quer uma instrução Detalhada em vídeo pra você sempre poder Consultar aí pro resto da tua vida, porque o acesso é vitalício Dá uma conferida no link que tá aqui embaixo Porque a promoção de 50% de desconto Nos cursos do canal Brush Rush Está rolando, já tá rolando então E clica aqui embaixo para você pegar Certinho o link que tem o cupom ativado Ok? Maravilha Uhul. Pode rodar a vinheta então senhor Chronicle E vamos embora pro vídeo Brush Rush eu escolhi pra gente fazer dessa vez essa cuca que eu tô imaginando. Que é a cuca, né, bruxa? Jacaré só pode ser a cuca. É do senhor Caio no Abismo. Caio. Caio no... Entendi, entendi Muito bonito, muito legal Adorei a pose, né? Especialmente aquela mãozinha Mãozinha de bruxa, né? A mãozinha ali fazendo o efeito Tem um brilho nos olhos, que também é um ponto de foco né? Interessante na arte Acho que o segundo ponto focal seria aquele crânio Gosmento, fantasmagórico Que tá ali na ponta do cajado dela, né? E o que eu não entendi muito bem ainda É se ela tá pulando ou flutuando simplesmente, né? Ah, mas de qualquer forma, tem muita coisa legal rolando aqui nessa imagem, e o Caio, o senhor Caio, ele comentou que a dificuldade dele, <risos> ele disse que é um pouco de tudo, mas a iluminação que quebrou muito. Então, iluminação e valores são termos que a gente meio que usa a torta direito, mas eu acho que é muito sobre isso, é sobre conseguir gerar contraste suficiente para que a gente tenha leitura fácil, rápida, simplificada da imagem, mas ao mesmo tempo que seja uma leitura interessante, né? É, às vezes parece que essas duas coisas se conflitam, né? Ou você faz algo muito óbvio, uh, mas ainda assim, eu acho que tem muita coisa boa pra gente ver aqui. Eu tava pensando, até antes mesmo da gente começar, em fazer uma lista de diagnóstico. <risos> Qual que é o diagnóstico? A lista, acho que são as, as, as recomendações que se a gente seguisse com mais frequência, a gente perceberia mais esses problemas e conseguiria corrigi-los de forma mais rápida também. Vamos, vamos ver se funciona para vocês, vocês me digam aí, tentem aplicar. Sabe quando fala, o técnico de informática fala, você já reiniciou o modem, né? Segura 10 segundos o botão. <risos> Eu vou chamar de diagnóstico mesmo. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer é, você... Confere os valores em preto e branco antes, durante e depois. Hum, Guilherme, como é que eu faço para conferir os valores da minha cena? Uma das ideias que você pode fazer é simplesmente criar uma camada em preto ou em branco e colocar no modo Color. Aí você vai ter aqui uma visão preto e branco da sua imagem. Tirou o zoinho, aumentou o zoinho, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Outra coisa que você pode fazer também é configurar para que o modo de visualização daquele CTRL Y seja esse outro aqui, né? Então, que, é, que seria aqui um modo, um modo grayscale, né, de visualização Só que esse daqui, se você colocar, ele vai, ele vai achatar toda a imagem Vai perder todos os canais de cores, então eu não recomendo você mexer aqui Aqui, ó, achei a maneira da gente configurar o atalho Ctrl Y para virar uma exibição de grayscale que é bem fiel igual, Igualzinha a essa daqui com o color, sabe? Ele fica exatamente igual Porque tem alguns plugins, tem algumas coisas que você pode usar aqui Que nessa camada de ajuste sabe? É, que ele parece que funciona igual, mas não é igual, certo? Então, também é diferente se você só pegar aqui o CTRL U, o atalho do CTRL U E jogar tudo pra esquerda, é, você pode reparar que o efeito é diferente desse daqui, certo? Então, não, não é a mesma coisa <risos> Deixa eu ver se eu consigo demonstrar Então esse daqui a gente vai pegar e só puxar a saturação e esse outro daqui, ó. Então dá para reparar que tem algumas diferenças. Às vezes é mais ou menos perceptível. Mas esse ponto aqui, ó, tá bem mais claro se você só usar o Ctrl U. É, a boca parece mais clara também, certo? Do que esse versão aqui. Em algumas imagens dá para ver muito mais a diferença. Então você vai vir aqui em View, Proof Setup e você vai colocar em Custom. Em Custom, você vai vir aqui no que você vai simular... E você vai colocar esse Working Gray aqui, blá, blá, blá, 20%. Plim. Agora, quando você apertar Ctrl Y, ele vai simular para você como é que ficaria tudo em Grayscale. Então, agora você pode fazer conferências o tempo inteiro desses valores. O que, que é conferir antes, né? É, durante a pintura, tudo bem. Depois da pintura, ok. Terminei, quero ver como é que tá. Maravilhoso. Como é que eu faço isso antes? Nesse caso... <risos> Fazer antes significa você planejou é, os valores com Thumbnails. Certo? E as thumbnails são o quê? São as miniaturas que você faz do seu desenho. E miniatura no sentido de. Por que, que é miniatura? É pra ser mais rápida, é pra ser pensado de forma bem generalizada, é pra você visualizar todo o conjunto uh, de uma vez só, né? E a miniatura, em tese, é a melhor forma de fazer isso porque o seu olho não fica perdido em um detalhe ou em outro, né? Mas você fica vendo a imagem toda. Então, se a gente fosse pegar essa arte aqui, duplicar ela, diminuir ela, né? Como é que, como é que ela tá funcionando? pequenininha e aí a gente consegue tomar algumas ideias com relação a isso também, certo? Então a, a ideia seria, né? Acho que talvez no início desse projeto seria criar uma, uma miniaturazinha e dentro dessa miniaturazinha você planejar o posicionamento do personagem e tudo mais é, coisa que, né? Se vocês já conhecem aqui o canal se vocês já passaram algum tempinho aqui, vocês já estão careca de saber que a gente sempre <risos> acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa que eu tô reparando, né, olhando aqui assim, é que o personagem inteiro, ele parece que ele é mais claro do que o fundo, né? Uh, e às vezes, pode ser uma ideia interessante você ter aquele... Eu não sei nem exatamente qual que é o nome disso, mas é como se fosse um... um... Tipo, um lado do personagem tem uma relação de valores e o outro lado tem outra. É... Você vê isso muito em retratos, né? Os retratos usam e abusam desse tipo de coisa. É... No sentido de que, por exemplo, nessa cena aqui que nós temos, deixa eu botar uma camada aqui embaixo é, A gente tem um ponto mais claro aqui nesse pedaço da cena Que é, sei lá, o céu lá no fundo, as nuvens, alguma coisa Talvez faça sentido, então, que essa parte do personagem que esteja mais próxima disso Seja também um pouco mais escura, certo? Então, porque o que, que é isso? Isso é contraste, contraste é duas coisas que tem muita diferença bem próximas, né? A justa posição de coisas muito diferentes. É, isso significa que o contraste é maior aqui por causa disso. O que, que acontece quando você cria uma zona de contraste? Você chama a atenção para aquele lugar. Beleza? Eu quero fazer isso. Depende, depende da sua intenção. Mas, por exemplo, se a gente quiser fazer o olho dela brilhar uma das boas formas da gente fazer aquele olho brilhar sem ter que fazer um milhão de raios né, doidos ali é simplesmente ter o resto da cara dela mais escurecida e agora aquele olhinho ali, ó, ele é um ponto de muita relevância dentro daquela imagem, certo? Ah, o contrário pode valer, por exemplo, se a gente quiser que o lado do fundo aqui da nossa imagem seja mais escuro, né? Então pôr esse lado aqui vai ser um pouco mais escuro. Beleza, o que, que a gente vai fazer pra isso funcionar? A gente pode, talvez, colocar uma luz de recorte aqui no nosso personagem desse lado. E isso vai justificar pra gente, né? Por que que tem uma luz de recorte aqui? Por que que você tá colocando ela, né? É só porque você gosta muito? Você sempre faz o tempo inteiro em todos os desenhos, Guilherme? Não, tem um bom motivo aqui, ó. <risos> Vocês conseguem ver a diferença na leitura da, da silhueta? Lógico né? esse desenho aqui tá, tá mais completo, mas ainda assim dá pra gente perceber. Então a ideia de planejar os valores com thumbnails é, é planejar essa relação de quais são as zonas e os lugares que vão estar tá mais claros uh, e quais vão estar tá mais escuros só pra gente não se perder nisso. E você pode ver né, a, a relevância que depois a gente pode criar quando a gente tiver a uh, Cores de verdade, né? Vamos supor que o fundo é inteiro vermelho. É, essa é uma separação extra Que vai fazer muita diferença Aqui no final das contas né? Até, até mesmo nos valores Mas é um extra, é uma coisa a mais E a gente tem que fazer a imagem funcionar Com os valores em preto e branco E depois dá pra fazer funcionar ainda mais Essa relação de contraste Quando a gente inclui saturações, cores, matizes E tudo mais que tem a ver Com esse mundo da pintura Que é o mundo da cor né? Pra quem não conhece esses termos gente, Fica aqui o lembrete né? Quando você aperta Ctrl 1 Photoshop ele dá para você três coisinhas: Hue, Saturation, Lightness, luminosidade, saturação e a matiz que é qual qual cor do arco-íris que é o quão forte ou acinzentada ela tá e o com claro ou com escuro ela tá é na combinação desses três critérios que a gente cria cores no digital, né? Muito bom! A gente fala um monte de coisa, precisa uma big introdução aqui, mas é isso. Eu acho que eu tô interessado mais em dar dicas, que não é só tipo, olha como eu resolvi, mas talvez é, é, explicitar esses conceitos pra que fique mais fácil pra vocês não cometerem os mesmos erros depois, né? A ideia é essa. E o terceiro é, também é, é com relação a esse planejamento, né? E a correlação com esse planejamento é no seguinte, é... Esse planejamento É né? uma reflexão sobre o planejamento Esse planejamento Favorece a Favorece o que, Guilherme? As intenções da sua ilustra? Como assim, Guilherme? Eu quero que ela, eu quero que a gente tenha medo da cuca, que a cuca seja um bicho do mal medonho. Pô, fazer ela um pouco escurecida e só com um ponto de olho brilhante é uma estratégia que a gente vai ver em diversos outros lugares pra construir a sensação de medo e de terror. Uh, então como é que eu sei se favorece o nome, as intenções da minha imagem? Isso daqui vai ter a ver com o seu repertório, Vai ter a ver com as outras imagens que você já viu, consumiu, olhou gostou, né, e, e você entendeu e percebeu nelas que tem ali uma estratégia interessante de luz e sombra, de alguma coisa funcionando uh, um exemplo que eu posso dar aqui pensando nisso, olha só que maneira essa imagem do Exterminador do Futuro, é lógico que é uma imagem dos filmes mais novos, né, temos aqui o Arnold mais velhão, mas olha como a imagem tá muito escurecida e o detalhe para esse olho brilhante fica muito mais evidente justamente porque todo esse lado do rosto aqui do Arnold tá escuro e a gente tem uma linha muito brilhante, né? A gente tem a silhueta dele ainda visível Porque a gente tem uma fonte de iluminação Vindo desse lado, outra desse lado daqui, né? Ah, nesse caso, desse lado Significa praticamente de trás, né? A luz que tá batendo nele aqui Ela vem praticamente lá do fundo, né? Ela vem mais ou menos assim aqui E é por isso que ela faz esse recorte só nesse cantinho, né? Se ela tivesse bem de lado mesmo Talvez ela pegasse mais da metade da cara dele aqui Então essa luz de recortinho Normalmente, né? Essas luzes de recorte Elas vêm de praticamente de trás da pessoa, de trás do de quem tá sendo filmado. Nessa né? aqui é um pouquinho mais lateralizada, mas ainda assim dá para você começar. Então a ideia, gente, é justamente isso. Como é que eu tiro ideias para fazer iluminações, para fazer esquemas? Você vai encontrando referências, absorvendo essas referências, né? Tem aqui uma imagem mais antiga, não sei nem se é oficial isso, mas também muito interessante, né? Aqui a gente tem uma cor fria, uma cor quente e esse espaço neutro pro olho vermelho brilhante ali, muito maneiro. Então, basicamente para algo se muito Brilhante, você vai ter que ter coisas mais escuras em volta para que esse brilho seja visível, evidente, contrastante, interessante, marcante ali, né? Então eu sinto que a cuca inteira, durante todo o desenho, né, ali da, no original, se a gente for ver só os valores dela, ela é um tanto quanto. Igualmente bem iluminada, né? Talvez a parte aqui mais do, do rapinho aqui da esquerda e tal Que a gente consiga ter essa, essa voltinha, essa dobrinha uh, Mas eu sinto que de resto ela tá toda bem iluminada Então talvez dê pra gente criar mais espaços para ter essas iluminações diferentes E criar ali pontos diferentes de atenção Vamos fazer isso então, certo? Então você vai sempre tentar praticar uh, agora aí também o Caio e todo mundo que tá aqui assistindo Pratica o seu diagnóstico. Você confere os valores em preto e branco antes, durante e depois, quando você estiver desenhando? Como é que eu planejo, como é que eu faço para conferir antes? Você vai planejar os valores das suas artes com pequenas thumbnails. Então ali você vai tirar o tempo para pensar. Puta, eu quero que funcione assim, assado. Por quê? Porque você tem intenções com aquela ilustração, e, e, e como é que você sabe que o que, que, que favorece ou não a sua intenção? Porque você está desenvolvendo, procurando, pesquisando, encontrando referências e repertório para que você consiga olhar e falar, essa é uma decisão que favorece aquela intenção. Mas, Guilherme, e se eu não souber o que, que a ima minha imagem precisa ter, o que a minha imagem quer passar? E é aquele negócio, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é um bom destino. Então, tanto faz, certo? Mas, por isso que muitas vezes, um briefing, uma delimitação, uma ideia, leva longe o artista, leva longe. para além só da execução técnica do desenho, em ter uma intenção muito clara, te ajuda demais a chegar nesses lugares, certo? Porque aí você sabe se tá ou não tá do jeito que você quer, porque você compara com seus repertórios. Muito bom, eu vou criar aqui então, uma bola não né, eu vou criar aqui então um negócio mais ou menos do mesmo tamanho E nós vamos ah, em cima disso daqui, construir uma nova, um novo rascunho né, para essa imagem Pensando nos valores aqui desde o comecinho, ah, deixa eu botar isso aqui no tom médio de cinza e vamos começar a trabalhar nisso, certo? Uma coisa que eu também tô achando, eu acho que o espaçamento da personagem dentro desse frame Não tá muito bom, porque a gente tem ela muito próxima das bordas da imagem, né? Se você for parar pra pensar, a Cuca tá aqui e o, o bastão dela tá pra cá A gente tem esse grande espaço vazio aqui embaixo e aqui embaixo Mas o que é legal ter respiro, só que a imagem fica muito pesada pra cá, eu tô sentindo, sabe? Mas além disso, essa relação do espaço vazio ser muito pequenininho aqui Uh, nesse, nesse negócio Então é quase parece que parece que a imagem foi cropada né? Que alguém recortou ela mais fechado Então uh, isso, lógico, vai depender das suas intenções Mas eu acho que dá pra gente dar um pouco mais de respiro pra essa cuca Então eu sugeriria que a gente tivesse a cabeça, os olhos dela aqui Mais ou menos pra cá E aqui a gente pode subir essa bocona E fazer ela descer aqui também Eu tô, eu tô desenhando como se fosse a boca do Muppet aqui a princípio, porque... Uh, <risos> acho que é um jeito mais fácil da gente organizar aqui assim, né? Então aqui eu acho que já é um, um, um primeiro passo interessante Eu gosto muito dessa mãozinha pro alto Talvez essa mãozinha pudesse continuar mais ou menos pra cá mesmo, né? Aqui o bracinho, maravilha Eu também percebi uma coisa Que é como esse rabo e a outra perna dela estão alinhados, né? Do jeito que tá acontecendo aqui Eu tenho a impressão... Como se oh, a perna, essa perna daqui, a silhueta dela tá se misturando demais, né, com a do rabo. Tanto pelos valores serem iguais, então uh, eu acho que talvez o rabo dela seja assim e a perna aqui. Então isso aqui é uma tangência, né, querendo ou não, é uma tangência que dificulta a percepção da profundidade do que, que tá atrás, do que, que tá na frente. Então eu vou tentar fazer, quem sabe a gente consegue ó, aumentar o esforço dessa perna fazendo o cilindro mais virado pra gente. E, e a gente consegue botar este pezinho de, de jacaré mais aqui. E este outro mais pra cá. Vamos ver se, se funciona assim. Ó. Talvez algo assim. É difícil fazer essa coisa do estou levitando, né, também. A gente vai ter que fazer aquele recurso Dragon Ball, que é o pezinho meio assim, né. <risos> Esse pé, se a gente tivesse mais pra cá assim, eu acho que funciona melhor. Talvez essa curva toda aqui do, do tronco, né Ela pudesse vir aqui pra frente Eu tentando não perder a, essa anatomia original aqui uh, E eu sinto que esse rabo Acho que a gente pode criar aqui uma sobreposição, sabe Nossa, ela tá virando um, um, um S aqui, assim né? Ela tem um chapéuzão de bruxa que tá acontecendo aqui, e dá pra. E a gente repara que ele tem uma ponta pra cá, né? Assim, esse chapéu é um chapéu complicado de fazer. Eu tô achando que talvez, se esse chapéu fosse mais aqui assim, a gente ficaria com a silhueta mais simples, e a gente tem esse espaço aqui agora, né? A gente fica com uma silhueta mais evidente de chapéu de bruxa, talvez. O que não é muito fácil, <risos> mas talvez algo assim, ó, funcione. Vamos botar uns dentão aqui, a língua dela. E aqui ela tem tipo um casaquinho, né, um casaco. Quem sabe esse casaco para ampliar essa sensação de flutuamento, de, de levitação? Ele possa estar tá mais, mais esvoaçante aqui, né? Essa roupinha Talvez silhu... abrir essa silhueta dela aqui embaixo Não sei uh, Vou repensar de novo o tamanho e a proporção dela aqui com o todo Porque de fato a gente tem um, um, um cetro né? Esse bastão dela para incluir aqui na figura também uh, Vamos tentar incluir ele aqui de novo no mesmo lugar onde ele estava Quem sabe esse cetro não pode ficar talvez mais assim Não sei ele fica legal assim, né? Bem alinhado com o, com o torso. Eu vou, eu vou sugerir isso daqui, mais ou menos desse jeito. Uh, será que a gente se beneficiaria de uma pequena... Um <risos> pequeno entortamento de câmera... Talvez, hein? Vou pegar aquele negócio de perspectiva, vou tacar aqui só pra dar uma exacerbada nessa parte de baixo do desenho Acho que dá um, já dá um help, hein? Quem sabe aqui a gente possa dar uma, uma organizadinha mais aqui assim Ela tá bem mais centralizada agora, não sei necessariamente se essa é a... Sabe, é... Eu tento, nessas dicas aqui, tento não só fazer uma outra proposta pro desenho da pessoa mas tentar valorizar coisas, todas as decisões que ela já tomou, né? Mas isso é muito difícil pra mim, porque eu acabo fazendo tudo de outra forma no final <risos> Mas isso não significa que é necessariamente a única forma, sabe? Não é mesmo, nem, nem a pau é isso Tem como fazer uma imagem funcionar de diversas maneiras e algumas são bem mais próximas do que é, Das sugestões originais Das pessoas aqui, quando elas mandam esse desenho né? Mas eu gosto de ir explorando E encontrando as minhas respostas E é isso que eu tenho pra oferecer aqui para vocês também Vamos só lembrar como é que tá essa mão aqui dela Eu acho que é algo assim Tá, agora vamos, vamos decidir o tamanho desse elemento para ele não tomar tanta atenção Assim, né? Ou, ou ele podia Sei lá, puxar daqui assim Quem sabe? Se pá! Pensando sobre aqueles Galhos e aqueles outros elementos Que tem na imagem, eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse fazer com que eles valorizassem também a leitura dessa imagem, então algo que fizesse um frame, né, tipo, deixasse aqui esse espaço vazio aqui, mas eles dão uma uma, uma puxada talvez lá pra baixo, assim, então algo aqui é, eu tô vendo ali que tem aqueles, aqueles aqueles negocinhos assim, né eu acho que talvez seja aqui um, um mangue, seja um pântano, né tem alguma coisa mais assim rolando aqui, neste lugar, então vamos fazer umas coisinhas mais ou menos assim, quem sabe a gente põe uma nuvem lá no fundo e aqui a gente, né, tá aqui a minha proposta pra gente ir remodelando e, re e entendendo essa, essa imagem vou fazer o seguinte agora, vou deixar vocês aí com um pequeno timelapse onde eu vou aplicar aquilo que a gente comentou daquela divisão de valores uma linha final um pouquinho mais bonita aqui em cima disso e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado 35 minutos depois e eu terminei aqui a minha proposta de dica para este vídeo aqui pro senhor Caio. Espero que todo mundo que tenha acompanhado aí também tenha curtido. Ficou assim, gente, a minha ideia aqui. Eu tentei reorganizar um pouquinho a posição do personagem. Eu acho que tá funcionando a distribuição dos elementos aqui na cena e tudo mais. Tentei fazer o planejamento bem parecido com aquilo que a gente já tinha é, estipulado naquela versão bem pequenininha de miniatura ali do lado certo? Então uma luz de recorte vindo da esquerda Um contraste mais escuro no personagem ali no lado direito Uma parte mais iluminada no cenário pra dar esse recorte ali e fazer tudo funcionar E eu peguei esse, esse elemento, né, desse crâniozinho flutuante ali que tá pendurado E eu fiz ele fazendo um pouco mais de um S ali em cima, né Ele meio que dá uma, uma casada com o resto dessa fluidez que tá acontecendo aí nessa, nessa cu e falando nisso, né, eu acho que vale a pena uh, citar que eu fui entrar lá no perfil do Caio e eu descobri que essa Cuca ele fez pra uma collab aí, pra uma, uma, uma trend que tá surgindo, que foi a Pug que colocou aí, colocou pra galera fazer as suas versões da Cuca. Eu tô pra fazer a minha faz um tempo já e eu vou fazer sim, viu? Isso aqui já me deixou super animado pra, pra pensar aqui quais são as minhas ideias. A Cuca aqui, o design ficou muito legal do Caio, a imagem que ele montou tá super interessante, eu espero ter conseguido contribuir pra alguns pontos técnicos aí pra tentar fazer as coisas funcionarem um pouquinho melhor. Uh, gente, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado aí do vídeo. Eu vou dar um zoom aqui, ó, só pra vocês verem como é que ficou mais ou menos aqui a cara dela. Uh, a pose, né? A pose estava muito boa, eu tentei mudar uma coisinha ou outra talvez pra deixar a legibilidade da, da jacarô aqui um pouco mais fácil, né? Uh, espero que tenha dado certo. E, e aqui embaixo é pra ser água, mas eu tô sem coragem pra fazer efeitos translúcidos luminosos agora. Então vai ficar por assim mesmo. Vai <risos> ficar aqui, por assim, por aqui. Vai ficar por aqui mesmo. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de dica no canal Brush Rush. Se você quer aprender mais conteúdos sobre isso daqui que a gente conversou hoje de composição e valores, dá uma conferida nos cursos que estão com 50% de desconto agora mesmo, entra no link que tá aqui na descrição ou vai no site oficial brushrush.com.br Galera, muito obrigado, é isso daí, valeu até a próxima, tchau, tchau!